Quero aqui falar sobre, hoje eu estive lá, por favor, é, sobre a reforma da previdência do senhor Felício, a mais cruel do Brasil. Santos, São Bernardo, Jacareí, São Paulo, todos esses municípios, eles têm em comum que nenhum deles confiscou 14% dos aposentados que ganham abaixo do teto do INSS. Pode passar, por favor? Eu estive lá de manhã, tive, assim, é, aliás, muitos aposentados, os que não sabiam, né, porque não tem comunicação, está morando no sítio, né, e, e eles se sentem traídos. Né? Isso foi a fala de vários, assim, traídos pelo prefeito... Eles têm a impressão que eles tinham direito adquirido, e então eu por diversas teve alguma senhora que mora aqui na Santa Cruz que ela estava assim desesperada, foi ela junto com os netos porque o aluguel, ela é pensionista, tem um problema do aluguel, tem o um problema da conta de luz. Então essas pessoas estão passando por uma situação muito difícil. E o que está acontecendo, daqueles que não sabem, eles olham, pegam o olherite, pegam dinheiro no Santander, que é o banco que atende aos servidores, e, e, e vão falar com o gerente para saber o que aconteceu. Ah, o gerente não consegue explicar, eles vão para o instituto. Então, o Felício fez a reforma da previdência mais desumana e vidas estão sendo afetadas. É o dinheiro é, da família, né, porque muitos estão recebendo os filhos que estão desempregados, né, é o convênio, é o aluguel, é a conta de luz, né, e as despesas, infelizmente. Quero aqui, então, pode passar, por favor, é, ler a lista, porque também, daqueles que estão com esse... Porque no, no, no projeto não constou a listas dos portadores das doenças graves que estão isentas da cobrança do 14%, que é uma emenda constitucional 47 e que está sendo aplicada. Eu quero ler, até para que as pessoas, muitas não estão incluídas, mas é importante que os servidores fiquem sabendo, porque com a idade, com o tempo, se você tiver alguma dessas doenças, você pode pedir a isenção da cobrança dos 14%. Que é o caso da AIDS, alienação mental, cardio, cardiopatia grave, cegueira, inclusive monocular, contaminação por radiação, doença de pajete, não sei se é essa é, é a forma, mas em estado avançado, que é a ostit, é, ostetite de... Formante, não sei. A doença de Parkinson, a esclerose múltipla, a, a fibrose cística, rancenise, a hepatologia grave, neoplastia, paralisia irreversível ou incapacitante, tuberculose ativa. Todos esses que tiverem, vão ser isentos se tiverem alguma patologia, alguma dessas doenças mas todos que ganham menos que 12 mil reais. Se tiver algum servidor que ganha mais, ele tem que pagar os 14%. Fiz dois requerimentos é, no dia de hoje, baseado nesta realidade, que eu gostaria que ele fosse aprovado, é, e que, ele, que, é, que é muito em função do que eu assisti no dia de hoje. Um solicita um instituto que antecipe... A primeira parcela do 13o salário dos servidores aposentados em pensionista para o dia 16 de julho, tá? Porque muita gente não estava preparado. Normalmente, antecipa, é, o 13o em agosto, estou pedindo para antecipar isso só um mês. Então, requeiro de forma regimental é, que a prefeitura, é, que é o Instituto de. É, o Instituto faça a antecipação do 13º salário. É, então, por favor, peço que seja votado favorável a esse requerimento. Um outro requerimento também é em função da realidade que eu vi hoje no, lá na frente do Instituto. Solicita ao Instituto de Previdência é, informações sobre o número de servidores aposentados e pensionistas que tiveram o salário negativo neste mês de junho de 2020. Que infelizmente eu sei que não são poucos, é, poucas pessoas é, que estão negativadas é, em função desta realidade, porque tem. É, é, têm lá, como chamam, empréstimos e tudo mais. Então, estou fazendo esses dois requerimentos, que é uma preocupação do que eu vi hoje na porta do Instituto, lá, explicando e conversando, dialogando com os, os aposentados que, que hoje tiveram o seu primeiro dia de desconto. Então, para muitos que não sabiam, expliquei inclusive é, desse confisco, falei inclusive da cidade aqui de Jacareí, que foi o projeto está na pauta e esse projeto não é da mesma forma que a prefeitura de São José dos Campos fez. Se a prefeitura de São José fizesse o desconto de 14% sobre o teto, né? É o que inclusive o Dória está fazendo, o que Taubaté está, que todas as prefeituras estão fazendo. Então, infelizmente, o teto seu salário mínimo foi muito ruim e hoje nós estamos vimos a tristeza e a dor daqueles que, infelizmente, achavam que tinham o direito adquirido, mas o Felício, que é insensível, tirou é, dos servidores aposentados. Esta é a previdência mais cruel do Brasil. Muito obrigada. É, senhor presidente, eu até coloquei aqui é, na minha apresentação... É, do que eu vi hoje na porta do Instituto. Os meus requerimentos são é em função de uma realidade. Tem muitos é, servidores aposentados, pensionistas, que estão negativos. Então, é importante que essa ca casa saiba para acompanhar, inclusive, essa realidade. O outro requerimento também, para atender esses trabalhadores... Que ficaram negativados por conta dos empréstimos e por conta desse desconto, porque é, esse desconto do Instituto é, pega 60% da prefeitura que ganha menos que 3 mil reais, nós estamos pedindo antecipação do, por um mês, por um mês só do 13, porque essas famílias vão ficar negativadas dois meses, até em agosto. Então, é, é um mês só. Essa Câmara que votou, infelizmente, esta lei, que é a pior lei do Brasil e do Estado de São Paulo, os vereadores poderiam ter votado na emenda que colocasse o teto, em, é, o teto do INSS, não o fizeram, e agora as pessoas estão sofrendo. Entendeu? vai falar com o pessoal, infelizmente, vai na porta do instituto, quantas pessoas não ficaram devendo para o banco, e essa casa não quer nem saber, infelizmente, isso é um horror.